Olá! Nos últimos 20 anos, pude trabalhar com milhares de pessoas em diversos tipos de cursos, de autodesenvolvimento, de liderança. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, quanto menos espontânea é uma pessoa, mais sofrimento ela carrega em sua própria vida. O vídeo de hoje é sobre, você tem coragem de ser você mesmo? E a pergunta é, onde nós nos esquecemos de nós mesmos? Onde nós perdemos a nossa espontaneidade? Bom, na primeira infância, nós somos muito espontâneos. Nós choramos, gritamos, gargalhamos, nos jogamos no chão, dançamos, tiramos a roupa, ficamos pelados em qualquer lugar. Ou seja, a criança não tem julgamento. Ela simplesmente faz aquilo que o seu coração pede para fazer. Mas aí começam os primeiros registros de rejeição, de vergonha, de humilhação, de exclusão. Para com isso, você me envergonha quando você faz isso. Eu odeio quando você age assim. Some da minha frente, eu não quero te ver mais hoje. Então, a criança começa a perceber o seguinte. Ser quem ela é, não faz com que ela seja aceita e amada. Então, ela começa a se sentir inadequada. Ou seja, ser como sou é inadequado. Então, ela começa a criar uma fantasia. Essa fantasia é como se fosse uma roupa que ela veste do educado, do bonzinho, do inteligente, do criativo, do colaborativo, aquilo que papai e mamãe ou os adultos aprovam e que assim eu me sinto amado, me sinto querido, me sinto cuidado, me sinto especial, me sinto valorizado. Acontece que chega uma hora que o indivíduo acredita que é a própria fantasia. Mas, Gilberto, só tem a fantasia bonitinha? Não dependendo do nível de dor que a criança viveu em termos de humilhação, de vergonha, de agressão, ela pode vestir uma fantasia que tem características contrárias ao que a sociedade gostaria, como o agressivo, como o maldoso, como o preguiçoso, como o foda-se o que você está pensando a meu respeito. Então, a fantasia agressiva também é uma fantasia. Também uma fantasia que a pessoa coloca para se proteger, para parar ou evitar a dor, ou para gerar dor nas outras pessoas, como uma forma de punição por toda a dor que ela sentiu antes. Mas, de qualquer forma, a questão é e quem é que está embaixo da fantasia? Quem é essa pessoa? Como ela é? Essa é a grande questão. O fato é que, quer seja uma fantasia bonita, ou a fantasia que as pessoas não valorizam, é uma fantasia, é uma criação da mente. E a mente mente. Tudo que a mente cria não é real. A realidade não pode ser criada pela mente. Ela pode ser vivenciada, experienciada com a mente, mas não criada pela mente, porque aquilo que é criado pela mente já não é mais real. Então, a fantasia é uma criação. E aí a gente passa a acreditar que somos essa fantasia. Queremos que o mundo nos veja nessa fantasia. E quanto mais a gente fortalece essa fantasia, quer seja do bonzinho ou do maldoso, não importa qual seja de um extremo oposto ao outro. Quanto mais fortalecemos a fantasia, menos somos nós mesmos. E quanto menos somos nós mesmos, naturalmente, sofremos. Nos reencontrar é uma jornada. O primeiro passo é perceber que estamos usando uma fantasia e começar um processo de descobrir o que está abaixo da fantasia. E descobrir, o próprio nome diz, é tirar o que está cobrindo, tirar o que está por cima. E quando tiramos, de fato, toda a fantasia, sobra, tão somente, o que sempre esteve ali. Eu espero aqui você na próxima quarta-feira, com fantasia ou sem fantasia. Até lá, um grande abraço.